Olá, alunos! Nessa aula da disciplina de administração de materiais e logística, trataremos dos conteúdos do módulo 3. No módulo 3, é, trataremos do suprimento de materiais, gestão de fornecedores e do patrimônio. Suprimento de materiais, que veremos a importância da área de compras, principalmente na gestão de custos. A gestão de fornecedores, tratando principalmente do desenvolvimento de fornecedores e a gestão do patrimônio. Que são os elementos primordiais para a produção, para a existência da empresa, suas instalações, máquinas, equipamentos e veículos. Começamos pelos suprimentos, né? é, que se diz respeito à área de compras, que é uma atividade de apoio fundamental no processo produtivo. Muitas vezes ela é subjugada, muitas vezes as empresas dão muito mais valor à área de vendas. Né? Os vendedores são mais referência na empresa, os vendedores ganham mais das empresas. E não é dado devida à importância da área de compra, que é a área que supre toda a empresa das suas necessidades. Desde as necessidades de matéria-prima, para você ter o processo produtivo, até as necessidades de, de materiais de, de suporte para você conseguir dar manutenção nos prédios, nas máquinas, nos equipamentos. Então, a área de compras tem, é de suma importância para todo o processo produtivo, de todo o sistema, de toda a cadeia de produção de uma empresa. E é, a principal virtude do sistema de compras, de um bom sistema de suprimentos, é o sistema de redução de custos que ele pode proporcionar para a empresa. A negociação de preços né, é uma das, das formas de você conseguir diminuição de custo que é, tendo um, um setor de compras muito bem treinado, você consegue uma negociação melhor, para você conseguir melhores preços. Consegue a busca de materiais alternativos, né, não fica sempre com que com que lhe é dado, né, é um setor que deve buscar sempre novas formas de se fazer alguma coisa, pensar fora da caixinha, né, você conseguir um, uma nova forma de desenvolver determinado produto ou serviço. Então é uma, uma área que sempre busca alguma alavancagem, algo algo a mais que pode se tornar uma vantagem competitiva para a empresa. Além, né, do, do do fator principal, que é o desenvolvimento de novos fornecedores que é um tópico bem especial que nós vamos tratar especificamente dele logo mais. Né? Você conseguir criar novas relações, novos elos, para ter uma, uma integração na sua cadeia de produção, criando mais valor ao consumidor, porque você vai conseguir menores custos, você vai conseguir terceirizar mais responsabilidades dentro de uma cadeia, né? com os fornecedores de confiança, fornecedores críticos, e consegue entregar mais valor para o consumidor ainda é, os suprimentos, né, na, na nossa gestão mais moderna, ela utiliza muito o uso da TI. Né? A TI teve um advento muito grande na, na, na gestão e nunca mais a gestão vai ser a mesma. Né? Tudo se modificou, tudo ficou mais rápido, ficou mais é, globalizado. Então, a, a, a parte de suprimentos não depende de valores e julgamentos intuitivos. Algumas empresas a gente ainda pode observar esse tipo de coisa, geralmente nas empresas menores, quando o dono, né, o gerente, já, já tem muito tempo, né, então ele se sente mais à vontade em tomar as decisões, né, não, muitas vezes não tem muita aceitação as tecnologias que estão ajudando no suprimento. Então, ele compra de um fornecedor, porque ele sempre compra ali, ele confia ali, é um amigo, é um conhecido, né, então isso também acontece. É, e essa gestão mais moderna, né, utilizando a da TI, é uma fonte muito geradora de benefícios, e é, gerando esses benefícios, a empresa consegue obter mais lucro, que com o com um sistema muito bem apurado, você conseguindo destacar fornecedores críticos, você consegue é, uma, um, melhores condições, desconto, melhores formas de pagamento, né, e isso você consegue transferir para o seu consumidor em forma de custos menores, e assim, você consegue aumentar a sua margem de lucratividade. As ações muito importantes nesse processo de suprimentos, é, para ter um processo de continuidade nesse setor, envolvem ações de suprimento e ações de apoio, que são as, as ações que, que veremos no próximo slide. As ações de suprimento. Primeiro, a solicitação de compras que é o documento que contém as informações sobre o que comprar, a sua quantidade, o prazo e o local de entrega. Além de fornecedores que são já previamente aprovados pela empresa, os últimos preços que eles passaram né, e as especificações técnicas. E Isso pode ser originado por vários setores da empresa. Né, o setor que estiver é, precisando ou tendo alguma necessidade de material, de, de insumos para produção, ele abre essa solicitação. Depois da solicitação vem a coleta de preços, que também é mais chamada, até mais comum, ser chamada de cotação de preço ou cotação de compras, né, que é o documento de registro dessa pesquisa de preço. E nela se anota todos os dados recebidos dos fornecedores, como preço, prazo de entrega, condição de pagamento, desconto, é, especificação do material, tudo isso para você ter exatamente o que cada fornecedor pode te oferecer, as condições para isso, para você colocar na mesa e conseguir analisar melhor que é a próxima fase a análise dos preços né que analisa a coleta de preços e se faz um comparativo entre esses fornecedores e vai avaliar todos os fatores que influenciam é, o conjunto da, da proposta que cada fornecedor tem para oferecer é, e a decisão de qual de quais fornecedores vão fornecer para a empresa né é, vai ser a partir dali. Depois, o próximo passo é o pedido de compras, que, é, escolhido o fornecedor, né, é o contrato formal entre a empresa e o fornecedor que foi classificado. E deve representar todas as condições que foram estabelecidas na negociação pré-pedido, né, que a gente viu é, dois itens anteriormente, é, após né, análise dos preços. O fornecedor tem que estar ciente também de todas as cláusulas, especificações que constam nas normas e procedimentos legais da empresa e da legislação vigente também. É, e assim, né, o pedido tem que constar é, os, os itens básicos, né, preço, é, unitário total, as condições de fornecimento, prazo de entrega, condição de pagamento, especificação técnica do fornecimento, a embalagem, transporte, tudo muito bem detalhado, né, e além disso né, os pedidos de compra eles te, devem ser sempre entregues Mediante um protocolo né, Para sempre se ter registrado e validado é, essa documentação Depois temos o acompanhamento do pedido Que também é chamado de follow up na literatura Muitas vezes vocês vão ver como é essa palavra Follow up é, Que é o procedimento para você manter sob controle todos os pedidos né, que você, Uma empresa, pensa numa empresa bem grande Ela faz muitos pedidos de diversas coisas Coisa para manutenção, coisa para insumo para produção. Então, tem muitos pedidos. Então, é, tem que ter alguém ou algum setor só de olho nisso, né, para controlar esses pedidos. Geralmente, né, nessas grandes empresas, fica uma pessoa especialmente designada para essa função. Né? E, é, isso é feito para evitar atrasos, é, problemas para os clientes na entrega do pedido, né, eliminando assim, os desperdícios né, em atividades da, da empresa, principalmente com problemas com os clientes. Né, que a empresa deve prezar sempre é, pelo atendimento ao cliente, como a gente viu na, na aula do módulo 2, né, o que mais vale hoje em dia é a criação de valor para o consumidor, entender a necessidade dele e fornecer uma proposta de valor. Né? É, então, atender os clientes sem também, é, buscando também não prejudicar a imagem da organização perante a comunidade, perante a sociedade. É, porque se um elo da cadeia erra, né, um fornecedor da sua empresa, por exemplo, isso tem um eco muito grande né, em todo o processo à frente dessa cadeia. Então, prejudica vários outros processos dentro da sua empresa. Depois, é, o, o, a qualificação, né, o desenvolvimento de fornecedores né, é, nas ações de apoio, né, depois do acompanhamento de pedido. Temos agora as ações de apoio. Desenvolvimento de fornecedores. É, a gente vai ver com mais detalhes, um pouco mais adiante, mas basicamente é o um processo que possibilita a empresa selecionar os futuros fornecedores que vão fazer parte de um catálogo de fornecedores qualificados e aprovados para fornecer os materiais e produtos à empresa, que se baseia espe é, nas especificações que vão ser elaboradas e fornecidas, principalmente pela área de engenharia da empresa. Né? A área de compras, é, faz a pesquisa e analisa. Né, os fornecedores para cada tipo de material, os produtos, e apresenta para os setores responsáveis que pediram esse material, né, é, para eles avaliarem. Normalmente são os setores de engenharia, qualidade finanças que avaliam esse material. E o objetivo principal do desenvolvimento de fornecedores é, é estabelecer os melhores fornecedores quanto possível do mercado para a empresa, e que tenham condições de atender todas as especificidades da empresa e exigências que a empresa tem, para se ter uma fonte confiável e contínua de fornecimento, para é, ser uma coisa ininterrupta. E dentro de uma cadeia, você conseguir até é, vantagens, como é, conseguir executar um processo de just-in-time, né, podendo reduzir os estoques, reduzir o custo. Depois, desenvolvimento de novos materiais. Né, que é uma parte importante também. A empresa pesquisa e seleciona novos materiais né, é, ou materiais alternativos, tanto de fornecedores atuais como de possíveis fornecedores, e se baseia especificamente em parâmetros que são fornecidos pelo mercado ou pela engenharia da empresa. Então, a área de compras traz esses materiais é, para a engenharia pesquisar, analisar, fazer teste né, e, posteriormente, concluir sobre a validade desse novo material ou não. Então, seu principal objetivo é estabelecer as alternativas mais econômicas, né, ou melhor, mais técnicas possíveis, né, melhores na, na parte técnica, é, para ter mais desempenho do, do, do produto da empresa no mercado. Depois, a qualificação de fornecedores. Né, é, essa aqui é de responsabilidade da área de engenharia. A área de compras tem uma função de ligação apenas entre o fornecedor e a engenharia, ou seja, é, pesquisa o mercado, localiza a empresa, é, coleta os, os informes financeiros e legais também da, da empresa, visita a empresa, pega amostra para teste, é, emite relatório sobre a, a visão da parte de compras né, do, do possível novo fornecedor e entra em cena, então, a engenharia, que elabora todos os testes necessários e também entra em cena a área financeira da empresa, que vai elaborar, a análise da saúde financeira desse fornecedor. Né? Porque se ele também não tiver uma saúde financeira, é, a empresa fica com o pé atrás. Então, após a aprovação de todos esses requisitos, né, aí sim que se inicia o fornecimento normal é, para a sua empresa, desse fornecedor novo. Depois, a negociação, que também é uma parte muito importante, que é um procedimento de relacionamento entre a empresa e o fornecedor. E, ao contrário do que muitos pensam, né? Não é uma disputa onde uma parte tem que ganhar, outra parte tem que perder, geralmente, se pensa isso. Ah, vamos negociar, então eu quero tirar o máximo de vantagem possível, outra parte também. Então, não é muito bem assim. Né? O processo de negociação, quando ambas as partes ganham, buscam, sair ganhando, ocorre uma boa negociação. Então, quando há confiança no relacionamento cliente fornecedor, fica tudo mais fácil em relação a a você conseguir as melhores condições e não cria conflitos. Então, dá, assim, ganhos para ambas as partes. Assim, o processo de negociação é, fica sendo um importante elemento de fortalecimento dos laços é, de interesses entre o fornecedor e o cliente, né, da, da, de melhorias contínuas e, principalmente, o aumento de lucro para as duas partes. É, na gestão de fornecedores, vendo ela especificamente, né? É, desenvolver um fornecedor é uma tarefa muito importante para a empresa. Atividades com, com, que são as atividades com intuito de melhor, melhorar o desempenho e a capacidade de fornecer desse fornecedor no longo prazo, para ter uma relação duradoura com a empresa. O bom relacionamento com o fornecedor significa maior foco na realização das competências centrais da empresa. Ou seja, ela consegue desfocar um pouco das atividades paralelas, porque ela pode confiar que os fornecedores vão estar ali, fornecendo com o preço certo, no, no, no tempo certo, na quantidade certa, na qualidade certa, e a empresa pode se focar na sua atividade principal. Ela não precisa se preocupar se vai ter, se não vai ter, alguma coisa para os seus insumos ou é, atividades de apoio. Então, é, e essa relação demanda de ambos os lados o comprometimento de captar é, capital e recursos humanos, então, o fornecedor e o cliente, eles vão ter que desembolsar um pouco disso para fazer essa correlação, fazer esse trabalho conjunto. É, compartilhamento adequado também de informações. Muitas vezes, as empresas ficam com receio de compartilhar informações, porque pode considerar críticas ou, ou são informações estratégicas. Né? Então, isso, a empresa pode sentir que, que isso pode prejudicá-la de alguma forma. Né? A criação de mecanismos para medir também o desempenho desse processo né? Criar é, ferramentas para você avaliar se está sendo vantajoso Se está tá conseguindo desenvolver novos produtos né? Se está sendo uma boa relação com esse fornecedor é, E os procedimentos de desenvolvimento de fornecedores São divididos em cinco né? Vamos a eles Identificar os itens mais críticos Todos os itens né, devem ser analisados e classificados Quanto à sua importância estratégica para a empresa depois de analisados os classificados, né? Aí a atenção maior vai se voltar sobre os itens estratégicos, os itens mais críticos, não? de alto valor agregado. Como a gente viu na, na aula anterior, né? Seriam os itens de categoria A. Depois, identificar os fornecedores críticos. Né? Aqui se avalia o desempenho dos fornecedores, dos itens classificados como estratégicos, né? Uma ferramenta de uso tradicional, né? É a curva ABC para isso. Né? Que que nesse caso estipula né, os 20%, por exemplo, dos fornecedores é, mais importantes, que são responsáveis por quase, em média, 80% do desempenho daquela, daquela correlação. É, depois, formar equipe e alinhar os objetivos e definir os objetivos-chave. Isso aqui consiste em montar uma equipe de trabalho, geralmente multifuncional, antes de iniciar os trabalhos com os fornecedores. E feito isso, o próximo passo é... Contatar, discutir e analisar os objetivos com o fornecedor e definir os projetos-chave para você desenvolver junto com ele. Depois, a quatro, definir os detalhes do acordo. Aqui é muito importante que após identificar o potencial projeto de melhoria, né, ambas as empresas precisam definir as métricas é, e, e, a, bem específicas para monitorar o seu sucesso. Esse acordo deve também ter bem especificado as datas dos eventos importantes, os prazos finais, chamados de deadlines, né, dos processos de melhoria, bem como também o papel a ser desempenhado por cada empresa nesse processo. Tem que ser muito bem definido para não ter problema mais para frente. Então, concluída essas definições básicas, aí o projeto pode iniciar. O projeto iniciando, né, vamos para o passo 5, que é monitorar o desenvolvimento e modificar as estratégias. Então, nisso, né, o processo de desenvolvimento do fornecedor deve ser constantemente monitorado. Né, o plano inicial deve ser constantemente é, avaliado para ver se existe necessidade de fazer algum reajuste, né, de, de, de, de, de implementar alguma coisa no, pro, no, no projeto, no processo, né, alguma coisa que, que tenha que ser mais compartilhada ou menos compartilhada, ou até onde vai a responsabilidade de cada um na, no, no processo de entrega dos materiais. Então, essa é a gestão dos fornecedores. Depois, vamos para a gestão dos recursos patrimoniais. Aqui, né, é, constitui os elementos primordiais para uma organização poder operar. Sem recurso patrimonial, a organização não vai existir, vamos dizer assim. Né? Então, é, aqui ela precisa das instalações, máquinas... É, equipamentos e veículos. Então, tudo isso faz parte dos recursos patrimoniais. É o que a empresa precisa para ela existir. Então, a obtenção dos recursos patrimoniais, geralmente é feita em duas etapas. Primeiro, no projeto inicial do negócio, ou seja, quando você vai abrir o um negócio, você já elenca tudo o que você vai precisar. Precisa de um carro para entrega, precisa de um prédio com tantos cômodos, com tantas salas, é, precisa de um hangar, precisa de um, de um depósito, precisa de localização em determinada área, né? precisa de um terreno para determinada coisa. Então, o é um projeto inicial do negócio. E a segunda forma, né, depois do projeto inicial, é quando está ampliando ou trocando esses recursos. Né? que Você vai fazer uma modificação, uma ampliação, um puxadinho. Né? Então, é, aí você faz um novo projeto de recurso patrimonial. É, e a classificação desses recursos também é uma parte muito importante para a empresa ter um controle melhor. Né? A classificação e também a codificação. Né? Ela facilita a identificação. Né? Ela considera o seu tipo, seu uso, finalidade, da, data de aquisição, propriedade, entre outros. Então, que isso facilita o controle, saber o que que tem, quanto tem, qual a condição dele, para que que serve aquilo, o que é aquele produto. né? Você consegue ver, por exemplo, no FMS... Né? Em vários setores, nas salas de aula também, cada item, cada item do patrimônio da, da instituição, ele é codificado. Tem uma plaquetinha que tem um código, né? e nesse código, né, a parte de gestão de patrimônio vai saber exatamente do que se trata esse item, em que lote ele veio, do que, que ele faz parte, né? em, em referente a qual pregão eletrônico ele, ele é referente, é, a qualidade dele, o tipo dele, para que, que serve, né? Então é muito importante a codificação é, e a classificação desses recursos patrimoniais. Outro conceito muito importante de recursos patrimoniais é a depreciação, né, que diz respeito à perda de valor que esses itens têm decorrente do seu uso no tempo, né, que também é chamado de obsolescência ou, de, ou deterioração, esse desgaste decorrente do tempo. Então é isso aí varia de país para país, né. É, é, regulamentado pela Receita Federal e é, mediante as instruções normativas em função do bem ou de seu uso diário. Né? É, o sistema de depreciação que é aceito pela Receita Federal do Brasil é o linear, ou seja, é aquele que o bem é depreciado em partes iguais durante sua vida útil. Né? Em função do sistema de trabalho das empresas, a vida útil de um bem, ele vai ter um tempo determinado da sua durabilidade. É, dito isso, né, é... Essa, então, é o que tínhamos para tratar sobre os principais pontos do módulo 3. Desejo a todos um ótimo estudo e até o próximo módulo.